10 benefícios de se fazer o agachamento na rotina de treinos. O agachamento é um dos exercícios mais completos e efetivos para trabalhar a musculatura das pernas e glúteos, e oferece muitos benefícios para a saúde e a forma física. Aqui estão 10 razões para incluir o agachamento na sua rotina de treinos. Aumento da força muscular. O agachamento trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo, incluindo quadríceps, esquiotibiais, glúteos e panturrilhas. Ao fortalecer esses músculos, você aumenta sua força geral. Melhoria da Postura Ao fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos, o agachamento ajuda a corrigir a postura e a prevenir dores nas costas. Melhoria do Equilíbrio O agachamento requer equilíbrio e estabilidade, o que pode ajudar a melhorar a coordenação e prevenir lesões. Aumento da Flexibilidade O agachamento ajuda a alongar e aumentar a flexibilidade dos músculos das pernas e dos glúteos. Queima de calorias, o agachamento é um exercício de alto impacto que pode ajudar a queimar calorias e perder peso. Melhoria da circulação sanguínea, o agachamento ajuda a melhorar a circulação sanguínea, o que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Prevenção de lesões. Ao fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos, o agachamento pode ajudar a prevenir lesões na vida cotidiana. Melhoria do desempenho esportivo. O agachamento é um exercício importante para atletas, pois ajuda a aumentar a força, a velocidade e a agilidade. Melhoria da aparência corporal. O agachamento ajuda a moldar e tonificar os músculos das pernas e dos glúteos, melhorando a aparência corporal. Fácil de ser realizado. O agachamento pode ser feito com ou sem peso e pode ser adaptado para pessoas de todos os níveis de condicionamento físico. Exemplo de uma ficha de treino com variações de agachamento. Agachamento básico. Agachamento com barra. Agachamento frontal. Agachamento com salto. Agachamento sumo. Agachamento bulgariano. Observação: É importante que antes de iniciar qualquer rotina de treinos, você consulte um médico para verificar se há alguma restrição ou condição que possa impedir a prática de determinados exercícios. Conclusão: O agachamento é um exercício incrivelmente versátil e eficaz que oferece muitos benefícios para a saúde e a forma física. Se você ainda não está incluindo o agachamento na sua rotina de treinos, é hora de começar. E lembre-se de sempre consultar um médico antes de iniciar qualquer rotina de treinos. E se você gostou deste artigo e quer continuar aprendendo sobre saúde e fitness, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos sempre compartilhando novidades e dicas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos.